Para criar uma, um correio eletrônico ou uma conta no correio eletrônico, é fácil, é só saber seguir os passos. Neste vídeo eu mostro como criar um correio eletrônico da Google para conseguir usar os serviços dele. Para isso é fácil, eu apresento a vocês três navegadores, eu tenho um Internet Explorer, Mozilla Firefox e o Chrome. Bem, o File Explorer entra aqui e pesquisa por Google. Google. Enter. E venha clicar aqui. A primeira opção. Oh. Logo você foi cair aqui. Então o Gmail está bem aqui então é só clicar aqui e seguir em frente hum, tem as duas opções para criar conta no Firefox não é diferente não Ele pode vir aqui escrever google.com Basta cair nessa página você tem a opção de gmail.com é só seguir os passos. Acho que isso é uma coisa. Quando você clica aqui, ele vai cair em uma das partes. Pronto. Então, por fim, eu tenho o Google Chrome. O Google Chrome vem por padrão com o Gmail ao lado, mas se não veio, é só vir aqui pesquisar. por gmail.com. De depois de pesquisar se tiver uma conta já logado no seu navegador vai aparecer aqui ou e aparecer em qualquer lugar mas se entrar aqui é só vir aqui na ponta e clicar nele e vir clicar no Deixar para baixo. Sign out. contém, Pronto. Então essas são as contas. Que utilizam. Este computador. Então eu não quero. Nenhuma dessas contas aqui. Eu venho aqui. Utilizar outra conta. Clico nela. E venho. Criar conta para mim Bom, é aqui onde você deve cair e preencher os quadradinhos agora se você não conseguiu chegar até aqui eu tenho uma outra dica aqui é, na para de pesquisa não pode ser aqui tem que ser aqui onde vem o link escreve o Gmail Gmail eu .google.com .google.com Google. clica enter e ele vai diretamente nesta parte aqui ok vamos seguir em frente vou clicar aqui utilizar outra conta e criar Conta para mim. Agora, se no seu caso apareceu isso aqui, uh, vou clicar aqui, cria uma conta é só clicar aqui. Você vai cair na mesma pasta. Pronto, aqui é só fazer o preenchimento. Então, vou fechar o Internet Explorer. Vou fechar também o Firefox, uh, Mozilla e vou deixar o aqui então aqui vou fechar nome, vou escrever o nome próprio Mikachi ali apelido Arlei nome de utilizador aqui o que vou escrever aqui é o nome que vai aparecer por trás da minha conta agora se outras pessoas já usaram esse nome ele não vai aceitar e eu usar então aqui vou tentar escrever micragem oh, vou deixar assim e aqui vou criar palavra paz vou escrever é e pronto então aqui eu posso ver o um meu código que já coloquei mas não preciso posso clicar aqui se alguma coisa estiver errado por cima virá vermelho uma das partes vou clicar aqui é bom ele aceitou porque ainda ninguém já criou com este nome aqui nenhuma pessoa ainda já tem já criou uma conta com esse nome aqui então aqui vou colocar é, meu número o por 7, pronto Aqui, se você já tivesse uma conta, poderia usar para conseguir recuperar. Eu já tenho, mas se você não tem uma conta ou outra, deixa assim, não tem problema. E aqui, pode vir configurar, colocar uh, dia de nascimento, mês, uh, o ano. Gênero. Não esqueçam essas partes. Se você não quer colocar se é masculino ou feminino, prefiro não divulgar. Bom, deixa isso aqui. Ou personalizar. Quando você quer personalizar, vem o que é o seu gênero, referir-se a mim como... Mas eu não quero, então eu venho... Prefiro não divulgar. É prefiro não divulgar e... vou seguir em frente aqui quando chega aqui é só descer até chegar aqui e aceito Eu só chego... esperar mais um pouco e ele vai carregar Email. E aqui está uma mensagem de boas-vindas. Já entrou, está aqui. É. Aqui está. Então, se quer ver o seu e-mail, está aqui. Clica aqui e está aqui. Me cache. .com. Então é isso pessoal, Eu espero que uh, tenha ajudado muito esse vídeo e não esqueçam de deixar uma mãozinha ali, um like, um inscrito, não é muita coisa não valeu! Ai.